Bom dia, daremos início à 27ª Sessão de Sorteio Público Ordinário de 2022. Passamos aos itens da lista. Item 1, processo 48500002767, requerimento administrativo interposto pela Imetame Termelétrica Limitada. Diretor Ricardo. O diretor de Francisco Basse Almeida, não participará do sorteio do item 2, conforme estabelece o artigo 50 da norma de organização anel número 1. Um. É o processo 48.500.004899.2021.68, pedido de reconsideração interposto pelo deputado federal Wellington Prado e pelo deputado estadual Elismar Prado, em face da resolução homologatória número 3046 de 2022. diretor Elvio. O diretor Efraim Pereira da Cruz não participará do sorteio do item 3, conforme estabelece o artigo 50 da norma de organização anel número 1. Diretor Elvio. O diretor Elvio Neves Guerra não participará do sorteio do item 4, Conforme estabelece o artigo 50 da norma de organização anel número 1, é o processo 48500-000715-2022-71, pedido de reconsideração interposto pela State Grid Brasil Holding SA em face da resolução monocatória número 3.050 de 2022. Diretor Ricardo. O diretor Elvio Neves Guerra não participará do sorteio do item 5, conforme estabelece o artigo 50 da norma de organização anel número 1. É o processo 48.500.0013.25.2022.19. Pedido de reconsideração interposto pelo State Grid Brasil Holding SA, em fase da resolução autorizativa número 12.177 de 2022. Carregando, pequeno problema de lentidão no sistema. Bom, nós vamos precisar interromper a sessão do sorteio para poder reiniciar o sistema. Voltamos em, em seguida. Retornamos, vamos dar continuidade à 27ª sessão do sorteio público ordinário de 2022. Tivemos um problema no sistema. E agora vamos, então, continuar a sessão. É o item 5, cujo diretor Álvaro Neves Guerra não participará do sorteio conforme estabelece o artigo 50, a norma de organização anel número 1. É o processo 48500.0013.25.2022.19, pedido de reconsideração interposto pela State Grid Brasil Holding S.A. em face da resolução autorizativa número 12.177 de 2022. Diretor Ricardo. o diretor Diácono Francisco Bássio Almeida encontra-se impedido de relatar o assunto do item 6, conforme estabelece o artigo 11 da norma de organização anel número 1. O diretor Efraim Pereira da Cruz não participará do sorteio do item 6, conforme estabelece o artigo 50 da norma de organização anel número 1. É o processo 48.50.005.52.202-29. Pedido de reconsideração, com pedido de efeito suspensivo, interposto pela Abrate em face do despacho 1762, de 2022. Diretor Elvio. Item 7, processo 48500 pedido de impugnação com um pedido de cautelar interposto pela Copel Comercialização SA em face de decisão da CCE. Diretor Ricardo. E tem 8 processo 4850006219/202221. Pedido de impugnação interposto pela Ideal Energia Comercializadora Limitada em face de decisão da CCE. Diretor Elvio. O item 9... Será distribuído por conexão aos processos 48.500.00.52.72.2019.18 e outros. Sorteados ao diretor Elvio Neves Guerra na 44a Sessão de Sorteio Público Ordinário de 2021, tendo em vista o artigo 4o da norma de organização, anel número 18. São os processos 48.500.00.50.60.2019.22 50 53 50.58.2019.53, 86 e os 5051-2019-31. Aplicação de penalidade editalícia às empresas Bonfim Geração e Comércio de Energia SPSA e outras, em decorrência de descumprimento do cronograma de implantação outorgado das usinas termoelétricas Bonfim, Cantá, Pau Rainha e Santa Luz. Diretor Elvio Neves. E tem 10 processos 48500 2020 39 e outros. Alteração do cronograma de implantação das centrais geradoras eólicas Serra da, do Assuruá 1 a 24. Diretor de Acom. Item 11, processo 201745 e o 57.15.2017.09, autorização para a NF Energias Renováveis SPL Limitada implantar e explorar as centrais geradoras fotovoltaicas Panorama 1 e Panorama 2. Diretor Ricardo. Item 12, processo 48.500.0024.55.2011.16, extinção da concessão para exploração da UHE Buritis e das pequenas centrais hidrelétricas Lençóis, Chibarro, Gavião Peixoto e Capão Preto. Diretor Tiácomo. Item 13, processo 48500 extinção da concessão para exploração das usinas hidrelétricas Monjolinho e Socorro. Diretor Ricardo. Item 14, processos 500, 00, 13, 84, 2020, 25 e outros. Transferência de titularidade das autorizações das centrais geradoras fotovoltaicas São João 1A4 e da São João 5A7. Diretor de Acom. Item 15, processo 48.50.00621.2020.39. Declaração de utilidade pública para fins de desapropriação das áreas de terra necessárias à implantação da PCH Beira Rio. Diretor Elvio. Item 16, processo 48500 2020 03 declaração de utilidade pública complementar para fins de desapropriação das áreas de terra necessárias à implantação da PCH Cavernoso 3. Diretor de Acomo. Item 17, processo 4850000325/201653, declaração de utilidade pública em favor da RGE distribuidora de Energia. Diretor de Acomo. Item 18, processo 48500-003620-2022-18. Declaração de utilidade pública em favor da COELBA. Diretor Elvio. Item 19, processo 48.500.0063.6.2022.14. Declaração de utilidade pública em favor da CPFL Paulista. diretor Ricardo E tem 20 processo 485006206 52 declaração de utilidade pública em favor da CPFL Piratininga diretor Ricardo Item 21, processo 48.500.006239.2022.01. Declaração de utilidade pública em favor da Ventos de Santo Antão Energias Renováveis SA. Diretor Ricardo. Item 22, processo 48500 declaração de utilidade pública em favor da Acauan Solar Energia S.P.E. limitada. Diretor Elvio. Item 23, processo 48500 2022 63, Declaração de utilidade pública em favor da Energisa Rondônia. Diretor Elvio. Item 24, processo 48500 Declaração de utilidade pública em favor da Russas Energia solar SPL Limitada. Diretor Ricardo. Item 25, processo 48500, 4931, 2019, 91, alteração da resolução autorizativa 8.313 de 2019. Diretor Elvio. Item 26, processo 202213 Autorização e estabelecimento de parcela da receita anual permitida. Referente a reforços e instalações de transmissão sob responsabilidade da transmissora José Maria de Bacedo, de Eletricidade S.A. Diretor Ricardo. Item 27, processo 48500 202277 requerimento administrativo interposto pela gralha azul, transmissão de energia S.A. Diretor de Água. O processo será distribuído ao diretor-relator sorteado anteriormente, o diretor Diácono Francisco Bárcio Almeida, tendo em vista o artigo 8º da norma de organização anel nº 8, O processo 48.50.000.213.2021.60. Requerimento administrativo interposto pela JP Mesquita e Companhia Limitada em face do despacho número 1428 de 2022. Diretor Diácono.